Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você quer aprender sobre centrífuga, um exercício que caiu no Enem 2017? Mas você não sabe como funciona uma centrífuga? Bom, acompanha esse vídeo até o final que eu vou te explicar como é esse aparelho. Centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga, obtida pela rotação de um recipiente, e que serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre si. Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função, letra A, das diferentes densidades, B, dos diferentes raios de rotação, C, das diferentes velocidades angulares. D. Das diferentes quantidades de cada substância. E. Da diferente coesão molecular de cada substância. Agora vamos passar para o meu quadro que eu vou te explicar como fazer esse exercício e qual a letra correta. As centrífugas são equipamentos de laboratório com função de separar diferentes fases de uma amostra. Geralmente essa técnica é utilizada para a separação de partículas em suspensão. O motor desse equipamento possui alta velocidade de rotação e distingue os materiais menos densos dos mais densos. A centrifugação é especificada pela aceleração aplicada às amostras. A medida em rotação por minuto, RPM ou força G. Bom, espero que tenha entendido o que é uma centrífuga. E para você que chegou até aqui, eu tenho um convite muito especial para você. Muitos alunos estudam de forma desorganizada, perdendo foco e com isso prejudicando seu desempenho. Recebendo isso, eu criei 7 passos para otimizar nos seus estudos aplicados pelos melhores alunos. Basta clicar na descrição, logo abaixo desse vídeo e baixar o um e-book de forma gratuita. E não esqueça de comentar o que você achou desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo!